Ai, ai. e aí meu povo <risos> é meu povo bom o que é a ação o que é a percepção que surge através ou por meio da interação dinâmica entre um organismo atuante ou o que é um organismo atuante o que é orgânico o que é a expressão do comportamento orgânico atuante em seu ambiente? O que é o um ambiente? O que é uma estrutura complexa que permeia de forma direta suas fontes e assim se estrutura organizadamente por meio das mesmas fontes? o que é a forma que promove tal complexidade que traz com isso a possibilidade de uma entropia e sintropia organizacional, gerando assim o nascimento da cognição. E com isso, seletivamente, se dá a ordem das ideias e grandezas perante ao fato que, por meio da Capacidade de grandes fatos que perseveram ao tempo, dado a inteligência desses eventos e fatores, tornando assim um padrão primitivo, favorecendo diretamente o nível de complexidade dessas fontes cognitivas gerando novamente um padrão sintrópico e entrópico, favorecendo a criação de uma perspectiva. Dada essa perspectiva de sistemas cognitivos naturais, podemos ter a criação de identificações e, com isso, a percepção da geração de significados aos signos que antes pairavam como ideias criadas ao dinamismo da complexidade da fonte e seu entorno. Ideias parecidas é a própria organização da civilização humana sempre nas margens de fontes. Logo, a fonte, seja de uma ideia, seja de uma percepção, é a criação do manifesto da representação dessa Criação, dada as interações transformacionais ou cognitivamente informativas. Mas para ter uma informatividade precisa ter uma posição e uma agência, logo, um terceiro estágio dessa expressão. Dada a identidade como segundo, dada a própria cognição como primeiro favorecendo o terceiro estágio da identidade a própria forma de consciência. Logo, as, os padrões que antes eram é, condições geracionais se tornam padrões meramente informativos, que promulgam o mundo, e assim, dada ênfase à consciência, se esquece de todos os padrões anteriores que formataram a estrutura inativa e assim se esquece o presságio inteligente da forma e do formato favorecendo a ciência cognitiva como meio para que o enactivismo que nada mais é do que a interação dinâmica entre organismos atuantes e seu ambiente formatem a percepção consciente. E assim o e quarto está ajudado como a expressão humana dessa consciência ciente, que é ciente por meio das estruturas que a precederam. Deste modo, temos um tópico para uma expressão sempre ativa dada a forma e a maneira com que se a percepção e a criatividade combina as suas ações e exigências para a situação. Logo, a situação e o ambiente, que sempre estão em sintropia e entropia de formas e ideias, em cognição e criação constante da união de versos para o próprio universo, se tem uma universidade orgânica, Sendo assim, temos a base para apoiar a nossa ideia e nossa tese. Pois, se tudo está em organicidade, onde houve a ideia ruim? Onde houve o princípio cognitivo que nós julgamos como ruim? Onde houve a promulgação do medo? Onde houve a criação do que é medo? Onde houve o aspecto? do que se tem ou julga como medo. Assim temos claramente a forma e o formato do que é e do que está. E podemos atrair e observar a fonte de todo o medo, a criatividade, e assim adentrar ao nosso íntimo e dizer, eu não desejo criar isso. Boa noite a todos, boa noite a todos que me ouvem, que limpam sempre o bumbum e que a vida siga, como assim tem que seguir.